Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos fazer uma introdução sobre campos vetoriais. Esse conceito é algo que surge o tempo todo no cálculo de múltiplas variáveis e é provavelmente porque eles surgem o tempo todo na física. Você vai ver isso em mecânica dos fluidos, em eletrodinâmica e em diversas outras situações. Mas o que é um campo vetorial? O campo vetorial é praticamente uma forma de visualizar funções que têm o mesmo número de dimensões em suas entradas e em suas saídas. Como exemplo, eu vou escrever uma função que tem uma entrada bidimensional x e y. E então, sua saída vai ser um vetor bidimensional e cada um dos componentes dependerá de alguma forma de x e y. Aqui nessa primeira linha, que corresponde à primeira componente, eu vou colocar y y³ menos 9y. E aí, na segunda linha, que corresponde à saída da componente y, será y igual a x³ menos 9x. Eu fiz isso aqui para ser simétrico, parecendo meio semelhante, mas isso não tem que ser assim. Eu é que gosto de simetria em tudo o que faço. Enfim, se você tentar visualizar uma função como essa em um gráfico, seria muito difícil porque você tem duas dimensões na entrada e duas dimensões na saída. Então, você teria que, de alguma forma, visualizar essa coisa em quatro dimensões. Então, em vez disso, que tal procurar apenas no espaço de entrada? Isso significa que olharemos apenas do plano x e y. Sabendo disso, eu vou desenhar esses eixos coordenados e apenas marcar que esse é o nosso eixo x e esse é o nosso eixo y. E, para cada ponto de entrada individual, como, por exemplo, 1, um, 2, eu vou considerar o vetor produzido e, aí, anexar esse vetor ao ponto. Vamos, então, observar um exemplo do que eu quero dizer com isso. E, para isso, vamos avaliar f em 1, um, 2. Ou seja, temos que x é igual a 1 um, e y é igual a 2. Então, substituindo esses valores aqui, temos 2 cubo menos 9 vezes 2. Isso na componente x. Aí Aqui na componente y, temos 1 menos 9 vezes 1. 2 cubo é 8. E 9 vezes 2 é 18. Aí temos 8 menos 18, que é 10 negativo. Aqui temos 1 cubo, que é 1. 9 vezes 1 é 9. Então, temos 1 menos 9, que é menos 8. Agora, primeiro, imagine que a gente desenhe esse vetor aqui partindo da origem. Teremos aqui 1 negativo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, teremos isso aqui como a componente x. E aí depois teremos 8 negativo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai realmente sair da tela aqui. Vai ter um vetor muito grande. Então, vai ser algo aqui e acaba tendo que sair da tela mesmo. Mas o legal dos vetores é que não importa onde eles começam. Então, em vez disso, podemos começar com o vetor aqui. Mas ainda queremos que ele tenha a componente de 10 negativo em x e 8 negativo em y. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negativo. 8 negativo como a componente y, mesmo tendo uma origem em um ponto diferente. Aí, se a gente tiver um plano com um campo vetorial, Teremos isso feito não apenas em um 2, mas sim em um monte de pontos diferentes. E aí veremos quais vetores se ligam a eles. Claro, se a gente desenhasse todos eles de acordo com o tamanho que eles têm, nós teríamos uma verdadeira bagunça aqui. Haveria marcas em todo lugar. E aí poderíamos ter um vetor enorme ligado a esse ponto, ter um outro vetor enorme ligado a esse ponto aqui também. E aí isso realmente ficaria muito confuso. Mas, em vez disso, o que fazemos é apenas reduzir tudo isso. Claro, você meio que está mentindo sobre o que são os próprios vetores, mas aí você se sentiria muito melhor sobre o que cada coisa corresponde. E outra coisa sobre esse desenho é que isso não é totalmente fiel à função original que temos. Além disso, todos os vetores têm o mesmo comprimento. Eu fiz esse com uma unidade e esse aqui também com a mesma unidade. Aliás, todos eles têm o mesmo comprimento. Mesmo que, na realidade, o comprimento dos vetores obtidos aqui por essa função tenham comprimentos totalmente diferentes um do outro. Essa é uma prática comum quando campos vetoriais são desenhados, ou até mesmo quando algum aplicativo está desenhando esse campo vetorial para você. Mas existem algumas formas de contornar isso. E uma dessas formas é apenas usar cores diferentes aqui nos vetores. Então, eu vou mudar para um campo vetorial diferente aqui, já que aqui, nesse a cor usada meio que te dá uma dica do comprimento. Ainda parece organizado porque todos eles têm o mesmo comprimento, mas a diferença são as cores. O vermelho e as cores mais quentes indicam que esse é um vetor muito longo, e o azul indica que ele é muito curto. Outra coisa que você pode fazer é meio que fazer os vetores serem aproximadamente proporcionais ao que eles deveriam ser. Então, observe todos os vetores azuis aqui reduzidos a, basicamente, zero, enquanto que os vetores vermelhos permanecem do mesmo tamanho. Embora, na realidade, isso possa estar sendo representado por uma função onde o verdadeiro vetor aqui deve ser muito longo, ou onde o verdadeiro vetor aqui deveria ter um comprimento médio. Bem, é comum as pessoas apenas reduzirem esses vetores, então isso aqui é uma coisa razoável de se ver. No próximo vídeo, eu vou conversar com você sobre fluxo de fluido, um contexto em que campos vetoriais surgem o tempo todo. E também é uma ótima forma de sentir um campo vetorial aleatório, que você olha para ele e aí tenta entender o que está acontecendo. Eu espero que você tenha compreendido direitinho o que eu conversei aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!